galera, O que tá vendo mais vídeo de maniquês? Hoje estou fazendo aqui. Galera antes de vocês for, for falar merda aí, ó, eu não mudei de skin, porque eu mudei, né? Só que mesmo skin vai ser a mesma. Só que essa daqui é um teste aqui, um teste mesmo ah, aí. Né? Então hoje estou trazendo um vídeo aí de Skyward e estou um convidado aí. E fala, galera, beleza? que está falando do The Dark? E aí galera, beleza? Aqui é o Junk E, e hoje, nós aqui, hoje nós viemos aqui trazendo o canal do Wagner Um Skars maroto, marotinho para vocês Então já deixa aquela força aí pro canal do Wagner, beleza? E deixa aquele like se você gosta do canal dele E também já deixa aquele like por se você se você é fã mesmo dele E, e gosta e dá aquele like ah, que já já foi deu. o canal Então deixa aquele like, beleza? Oi, então vamos lá numa partida de Skars beleza? Eu, eu, eu, eu tô jogando na gajeta Salão, salão onde tipo, vai, salão onde salão. Salão. salão que salão de 11, 11. 11. é? Salão 11 11 Entrei, beleza Aqui tu, bonitinho ah, Então vou né Então aqui galera, tu vai dar um corte ou não? Eu vou dar um corte porque vai demorar pra caracas sabe? Aquele, é. beijão, tipo, aquele corte maravilhoso Maravilhoso, peijão Aquele corte Tá bom, Não dá um corte aí. Filho. Bem, galera, já volto aqui, porque vai ter Fui. muito e tchau e tchau. Querendo tchau, né? Já volto já. É. Começando no mesmo tempo que nossos caras começam. Pois é. A partir de jogar dia que eu tô jogando. Volta, volta, Eduardo. Oh, filho, eu já vou, já, voltei, já, já, já vou ter já, velho. Dork, Tu já voltou? Tem já. Então, galera, vamos aqui e eu tô vendo tu. Tu tá no lado de um neguinho uhum. no outro lado. Uh, lá, ai. Neguinho. Brincando, vai ser cara que eu não tô conseguindo colocar meus itens, Tá bugadão. Tem mais um baú desse. Tem mais baú dessa ilha não? Eu vou ficar quietinho por causa que eu tô jogando outro mini game, tá? E do palha é do cara que tá no teu lado. Ai. Ai, miserável, tá me jogando bolinha de neve. Eu bolinha de neve também, Eu vou criar um canal, tá? O cara é louco de mim. Vai pular mesmo? Vai ganhar aqueles outros combos. <risos> vem, vem. Acho que o cara não sabe nem... O cara tá afim de pegar aquele cara ali e pegar o capa. Ah não, o cara tá fazendo tower, velho. Não me estompa não. Vou ficar até no shift. Ele tá indo pra tua ilha. Esse aí nem viu eu, eu acho. Vem pra minha ilha. Vem se ele viu eu. Olha ele, ele, ele, olha ele. Descendo, descendo, descendo. Deixa ele, deixa ele ir que eu vou botar ele. Vem ver se ele tá vindo, ele tá vindo hein? ele tá vindo ele tá vindo, ele tá vindo. tá vindo, vindo, é. vindo, tá, vindo tá vindo, tá vindo. Vindo, Eu vindo, sei. ele ali, ali, olha ali. Ele é louco, ele não é louco, ele não é louco. Ah não, vai me jogar pra fora. Miserável. Ai, velho, tu tá me batendo. Matei. Matei, matei. Matei o cara. Boa. Matei. Ganhei. Eu ganhei, não. Não, não ganhei não. Ganha. Não, pode ser jogador. Oh, ah, que graçal. Cara, você matou é. ele. Matou ele? Pega... Matei, matei. Pega os itens dele. Ele não, ele caiu todo no espaço, eu derrubei ele. Quanto caiu, eu derrubei ele junto. Ai, sai cara, sai cara, sai cara. Tu tá vendo eu ou não? Tu tá conseguindo? Eu, espet... eu tô ativando aqui. Ah que tá, me fala onde que tem gente, ah, tem gente no meu lado que eu vou pra lhe adeus Galera, me pedem servidor, vai estar na descrição, beleza? Uhum. Deixa eu ver aqui E a meta é 3 30 likes, 30 likes 30. Falou carinha, falou aí, falece aí, tchau, um beijo, um abraço Ai, não. Nossa, vem cara no rube, ele colocou lava Nossa, tu é de brinques que tem um bobo aqui embaixo não, não tô de brincadeira, cara. Tem um baú ali embaixo. <risos> <risos> não tá de brinks que tem um baú aqui embaixo, velho. Não, cara, não tô. Ô, <risos> me fala se tem gente vindo pra mim aí. pra. para mim e tal. Eu não tô aí? Não. eu tô falando contigo, caralho. Oh, tá vendo? Porque tem é ignorante também, né? Eu sei. Tô zoando, galera. Ah, deixa eu. Ai. Nossa, né? Seria uma bela edição. Oh, oh, me, oh me fala se dá, dá pra ir pro fist? Talvez. Quero um que PVP aqui porque eu tô meio saco. Eu acho que dá. Morreu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, O cara tá fazendo um post pra eu ir. Toma cara. Ó oh, o cara ó oh, o cara aí, ó oh, o oh, cara aí. Jeff, Jeff, já era, oh, aí, já era. O cara aí, Sim, o cara aí, se... mano, o cara aí. Eu sei, mas se ele vier, eu tenho uma maçã dourada, vem, monstro cara Eu tem cara no fist, já Que também tem cara no fist. Bota que cara. Pode ir lá. Vem monstro, vem mostrar vem monstro. Ai. <risos> <risos> Ai! Eu não vi, vou colocar. Matei, matei boa. Tem gente já no fist? Já. Aqui também tem gente já tá tá vivo. Tá vivo ou tá morto? Eu tô vivo. Não sei, só se tem lava no meio. Eita tá, o diamond. Eu não sei. Tá, tá. Tá OP, mano. Tá de lima. Ah. Encantado. Mata ele, pra ele seguir, né? matar ele ele saber fazer uma estrela estrela até tá ligado fecha porta não é matar ele combo combo combo Iii. ah veio ah, ficou com de coração não, não vai velho é. já volta aqui não passa a nossa É, eu tava gravando o vídeo mal longo Nossa, eu odeio vídeo de 11 minutos Ah, né? oh, eu é tô aqui, eu tô lado oh, Eu gosto de vídeo longo, tá mm -hmm. aí ah, vai que? Falar, que? vai fazer um filme aí de Skywars aí, né? Filme <risos> de Skywars <risos> Eu ganhei um bloco, eu, eu ganhei um uma que fogueira Eee, lele ah. legal, uma fogueira Vamos pular legal, a fogueira legal, tá ela. Ai, caraca eu já vou pra tua ilha, tá? oh é por favor, neve. vem que coisa boa, se vem aqueles bichos, vou dar rede vem vem o graveto, que bosta tu <risos> tá gravando? Tô. ele tá gravando, mas só quando foi de cidade é vai... Aquela... Vai, vai... cortar tá vai que fez um bug aqui, mano bota the fuck? vou pra tua ilha, tu tá no meu lado mesmo? Uh, nossa, vai tem, uh, tem, tem um, um... ali o cara abriu o que e -walk, tem o Wither ali. Vem, vem, vem, ir. pra de tu para a ilha. faz o que resto que? da ponte. Tu faz o... Ah, não. Cheguei já. Estampado. Cara, mãe. Aí, bora matar aquele Wither ali, não, não, não. Mata o Wither na pau. Deixa aquele Wither ah, meu, mano. Crashou. Oh, que legal. Galera. nossa uma coisa que eu descobri, Eduardo. Vem ver. Sim. O quê? Mano, passa aí. O senhor do Nene da linha. Vai fazer trap aqui, não, Olha pra quem tá vindo pra nossa ilha, Vamos deixar esse Wither e pro meio, que me... tem um cara vindo pra minha ilha, vai Vamos logo Vem, vem, vem, vem, vem Deixa esse Wither, deixa esse Wither Vai tomando lá que eu vou comer, que eu vou pegar madeira que vai vir Tá, vem logo, eu já fiz ponte pro cara aqui Não, mas ele tem que pegar madeira Ah, vem, ai, vou morrer não, não, não. Ai, meu Deus não. Vem Vem lá, meu ai caraca. ai, caraca Vai chamar a textura e pack Peraí Já tem um arco Vem vem vem vem vem vem vem Tem um ego, tem o nego, tem o nego ali, vem. Teu nevo, teu nevo, teu nevo ali. Então, eu Falei o que vem? Falei Vamos, vem vem vem ajuda não, não. Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Estou... Vê se ele vai tirar arco em mim ou não Ai meu vai. Deus vai. vai Pode ir, pode ir Beleza Ai essa porra Onde eu caí Fica aí, fica aí. É, ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, Subiu. velho. Ele pulou e caiu, morreu. Cai, morreu. Morreu sem zu. E morreu. <risos> Vamos pro meio. Vou ficar. Vou ficar. É, mutado aqui. Pera aí, rapidão. Tá. indo pro meio já. Calado. Ah, eu tô indo pro meio, ó. Ai, caraca. Eu já dei uma de vocês já. Caindo. Toma a madeira aqui, ó. Dei. Eu tô. Tô a madeira aí, tio. Valeu. Me vê se alguém, ninguém vai <coughs> dar flechada no joelho em mim. Só o Italy. O Item ainda tá vivo? Tá. Eu amo. É, pode ir, pode ir. Chegamos no Fist. Tem ninguém, não tem ninguém. Fist é todo tudo nosso. Tem, tem, tem, tem. dois, tem dois, tem dois. Tem, dois. tem duas pessoas ali. Corre. Aceite. Ok, treta, treta, treta dos malucos aqui. Eu vou jogar veneno. Beleza? Aham. Uh -huh. Veneno. Nossa meu deus mate ele mate ele Nossa, morrer ele Nossa, eu não vou conseguir ele protejo, ele protejo, vou ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele Dá uns combo. ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele é ele não ele ele ele ele mas é isso, galera, muito obrigado que vocês tivessem assistido aí, também. Nossa, lágrimas é do inferno. Mas é isso, galera, muito obrigado por vocês Passa no tiverem. canal. É. Eu vou deixar o canal desses dois carinhas aí, o que tá mutado e o que tá jogando também ele também. Pronto, assim, voltei. Né? É. é, o carinho também. Então, peraí, eu, eu não... É que eu, eu, eu... Calma, calma. Tá, pode continuar, peraí. Tá, continua. Eu queria doar mesmo. Quero. Uhum. Mas galera, se, vocês ah, gostaram... caraca, uh -huh. se vocês gostaram. Se vocês gostarem, de. Deixa um like aí. Se vocês gostar para caraca. Quer pegar sua cara assim jogar na cara? Compartilha cabinha, no né? Facebook, em outras redes Facebook, sociais. Twitter, e se e... você é fodinha, já vai deixando aquele like. Yeah. Se você gostou, para caraca, velho. Quer pegar sua... os olhos assim, velho? Morrer assim e tal. Só dá um favorito aí. tá então, galera. Muito obrigado.